Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo sobre auxílio emergencial, então não vai ter edição, não vai ter nada, já vou direto ao assunto, direto ao que importa a você. Saiu uma notícia sobre os novos valores do auxílio emergencial, algumas pessoas vão receber o valor de 150 reais e outras o valor de 375. Se você está em dúvida sobre esses grupos de qual você faz parte ou não, aqui embaixo na descrição vai ter um link onde eu falo sobre esses grupos, tá? Nesse vídeo nós vamos pegar diretamente a opinião das pessoas. Né? Teve uma pesquisa aqui realizada pelo Poder Data, pelo algumas páginas assim, da internet, né? É, poder, da roupa Poder Data no Twitter. É, foram mais de 3.500 entrevistados em 541 municípios diferentes. É, e aí 82% das pessoas disseram que acham o valor do auxílio emergencial de 2021 é muito baixo. É, são seis parcelas, vão seis parcelas de 150 reais para algumas pessoas e seis parcelas de 375 para outras realmente esse é um valor muito baixo se a gente parar para pensar no custo Brasil no custo que o brasileiro tem é, de aluguel de luz de água de alimentação né enfim eu moro de aluguel aqui então é, se eu for levar em consideração todos os meus gastos é, não daria para pagar então, uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né, embora, lógico, o auxílio emergencial seja algo muito bom, algo que vai ajudar milhões de brasileiros, é, de fato, se o valor que é oferecido no benefício, ele é, ele é assim, o suficiente para conseguir resgatar aquilo que é proposto para as pessoas, né. O que é proposto? Muitas das vezes que todos os comércios parem de funcionar, né? que as pessoas não tenham mais fontes de renda. E assim, eu entendo isso muito bem, porque, lógico, é para um bem maior do vírus não se propagar. Mas, em contrapartida, o que é oferecido do outro lado é muito pouco, porque os, os impostos eles não deixam de ser cobrados. Né? E aí, o valor do, do benefício que é oferecido para as pessoas é muito pouco. Então, esse valor de benefício, acredito eu, né? que nem para uma pessoa que tem uma casa quitada, é, e não tem outras contas para pagar não daria porque assim, é um valor que, que não dá para fazer compras no supermercado se a gente vê ou parar para pensar nos preços atuais né é, são valores muito muito baixos frente ao custo de vida que nós temos aqui no Brasil então é, faria sentido se esse auxílio emergencial ele fosse realmente para é, suprir é, todo mês das pessoas. Então eu conheço muitas pessoas que mesmo recebendo auxílio emergencial eles precisam trabalhar como ambulante ou como outras profissões porque o valor que recebem é insuficiente. Né? Então uh, 82% acham um o valor muito baixo. Né? Aqui se comparado ao ano passado o valor do auxílio emergencial era 600 reais. Né? Então assim cinco vezes 600 reais daria mais ou menos uns 3 mil, né? É, daria um valor bom assim. Valor melhor que valor de 600 reais dá para se fazer uma compra mensal no um supermercado, só que 150 não dá. Então, 150, tipo, se a gente parar para pensar, é, para uma família que tem várias pessoas, não dá. um valor muito pequeno, né? Eu quero que você diga aí, é, aqui, ó, tipo, outra coisa: 90% das pessoas que receberam auxílio emergencial 2020 consideram o novo benefício muito baixo. É, Nesse grupo, apenas 8% afirmam que R$ reais são o suficiente Então, assim, não tem não, não tem comparação, né? 2020 o benefício foi bom, 2021 muito baixo, né? assim, de repente para uma pessoa que mora, né, numa cidade do interior, talvez dê para alguma coisa, mas por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro e é, não, não é, não dá, não é compatível com o custo de vida das pessoas que moram aqui, né? É, aqui também algumas informações, então se você quiser saber é, sobre os valores, vou deixar o link aqui, o segundo link aqui do vídeo na descrição, você pode entrar lá e conferir exatamente os valores e quem tem direito a receber o quê, tá certo? Então, Uh, também tendo mais alguma atualização sobre auxílio emergencial Eu vou gravar um vídeo aqui para você Sem edição, direto ao assunto mesmo é Só para deixar você ciente de tudo que tá acontecendo Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau